Eu creio Graças Conhecer Todo Meu ser Se enche De bondade E reina O Espírito Descansar. Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me fazer. Aquele livramento Eu sei foi tua mão Aquela porta fechada Eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Em tudo isso eu sei De mim estás cuidando Se for necessário estar, Senhor e te adorar com tudo que sou e te render Mm-hmm. Aparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri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 sobrevivir, mas Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas, nenhum Aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir chegando tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri o que importa é que eu sobrevivi Sobre Apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Fui eu que te chamei, filho Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar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 De você Você nunca desistiu De caminhar Quando a luta quis fazer Você parar Ainda bem Que você não deixou De adorar hum, Ainda bem Que meio a você pôs seus joelhos no chão, pois o teu Deus do céu ouviu tua oração, ainda bem que você serve o Deus de Abraão. Firmada sobre a rocha E a tua vida é de Deus Já estendeu a mão, ainda bem. Você começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o um milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agindo em teu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez uma. O vento já está se acalmando. Mais um A farinha falta Quando você sente medo. Sinto a graça, o que seria? graça o que seria de mim Deus pois o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo em me Vem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser with speed. Tudo se acaba. Sei que nada vai.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 Sobrevivir. Mas Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a superar a chegando tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Send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 Firme. Deus já este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 No! Oh.